infelizmente o machismo, a misoginia, está difundida na nossa sociedade. É, mulheres, elas são agredidas e elas são sim é, é, maltratadas por serem mulheres isso não foge é, da Presidenta Dilma. É, a gente nunca viu, de forma alguma, o Collor não foi atacado dessa mesma forma, o Fernando Henrique, o Lula. É, desde o momento, por exemplo, da posse dela, todo mundo queria saber qual o vestido que ela estava usando. Se era repetido, se não era repetido. Mas nem perguntou sobre o, o corte do terno ou gravata. Isso desde a posse. E agora, quando a gente vê essa perspectiva de golpe, é, desde aquela questão dos adesivos que estavam sendo vendidos no mercado livre, é, de, de colocar né, a, a presidenta de pernas abertas com o cano lá da... da, da a gasolina é algo assustador, é aterrorizante, porque é, defende-se estupro da presidenta, defende-se morte da presidenta, é não por ela ser presidenta, mas por ela ser mulher. Isso é um ataque frontal a todas nós mulheres que fazemos política, que queremos estar à frente dos espaços de poder, porque é isso, a, a política se coloca de forma opressora e a sociedade é opressora. É, fazem isso com a presidenta da república, o que não fazem com nós, eles mortais que estamos aqui na luta todo dia. O papel da mulher é fundamental. É, nós somos uma sociedade que a maioria são mulheres, então são chefes de família, nós somos, já somos maioria dentro da universidade, é, somos maioria na política aqui, na política social, nós só não somos maioria no, na representatividade, no congresso, mas esse é o momento da mulher falar. É de defender o um... O seu estado, né? o, seu... o... que é fazer política, porque é a mulher que governa a casa, é a mulher que cuida dos filhos, é a mulher que cuida da situação, que resolve os problemas. E eu acho que não existe pessoa melhor para resolver a, a, a situação, a crise política e econômica do país do que uma mulher. É... Então o papel da mulher militante é dar sustentabilidade à mulher que governa o país, a presidenta Dilma Rousseff. É isso que a mulher militante está na rua e quer garantir, é a democracia no país. Thank <laughs> you.